Olá pessoal, aqui é a professora Divânia. vou apresentar para vocês hoje um jogo de tabuleiro, tá? E aí, como sugestão para a construção do tabuleiro, vocês podem usar o papelão, vocês podem utilizar cartolina, vocês podem utilizar madeira ou uma folha de papel assim como eu utilizei. Para marcar o tabuleiro eu utilizei canetão, lápis, uma tampinha que pode servir como peça e eu utilizei para marcar as peças, disponíveis no caso, tesoura, uma folha de papel dobrada em várias partes para fazer as peças e uma régua para marcar o tabuleiro, tá? Vou explicar para vocês qual que é o jogo de hoje. O jogo de hoje se chama Dara, ele é um jogo que pode ser jogado por duas equipes ou por dois jogadores e é popular entre os homens e meninos da Nigéria. Ele é de origem do norte, da Nigéria, jogado no Níger, no Mali e em outras regiões do nordeste africano. Eles jogavam com pedras ou gravetos colocados em buracos cavados no solo ou na areia do deserto. Bons jogadores de Dara são altamente considerados em suas aldeias, viajando de aldeia em aldeia, desafiando jogadores locais. O conhecimento, as estratégias e os segredos da Dara são passados de geração em geração. O tabuleiro é construído com seis linhas e cinco colunas, ou cinco linhas e seis colunas, tá? Dá na mesma de como você vai utilizar o tabuleiro. Para jogar, são utilizadas 24 peças, 12 de cada cor, tá? De cores diferentes para cada adversário. Para você jogar o jogo de Dara, você precisa colocar as peças, ou você utiliza o centro dos quadrados ou você utiliza a intersecção, o encontro das linhas do quadrado para colocar as peças. As regras da Dara dizem que um jogador tem que colocar uma peça e o outro colocar uma peça dele, é uma peça por vez. A ideia do jogo é que você forme trilhas na vertical ou na horizontal, movimentando as suas peças em cima da linha. E aí, a ideia é que você consiga montar a sua... Trinca a sua linha e impedir que o jogador adversário monte a dele. Estrategicamente, você vai colocar as peças para que, movimentando elas, você possa rapidamente formar as linhas, tá? O jogo só se inicia quando você colocar todas as peças no tabuleiro, você e o jogador adversário.